Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje mostrar para vocês uma pele maravilhosa. Pensa num material fantástico para treino. Pega colorido, então você pode treinar é, tatuagem, lábio, é, mostra os efeitos de cada agulha. Hum, é incrível, é incrível, vocês vão amar. Vão três ingredientes, tá? Amido de milho, silicone acético os meus estão acabando aqui mas é uma bisnaguinha aqui ó de 50 gramas você faz duas peles desse tamanho aqui tá e o papel manteiga hoje eu tenho um, só um pouquinho de silicone eu vou fazer para vocês uma receitinha pequena e vou abrir da forma que eu abro um pedaço e o outro pedaço eu vou abrir no plástico para ver como é que é então vamos lá então eu coloquei a quantidade que eu tinha do silicone na verdade é que dá menos da metade esse aqui é o silicone transparente e tem também o silicone branquinho, ó. Não faz diferença, tá? Só que essa pele, como transparente, ela fica mais beijinha assim. E a com silicone branco, ela fica bem branca. Então, é sempre a mesma quantidade de amido. E aí, a gente vai começar a misturar aos poucos. Fica como se fosse uma massinha Então nós vamos amassando e pegando bem todo esse amido que fica aqui em volta É importante que a gente coloque a luva porque gruda tá, na mão E aí é como se fosse uma cola né Aquele silicone que a gente usa para vedar é, azulejo, pia, enfim várias coisinhas. Vai pegando aqui, olha, vai ficando todo limpinho. Tem um cheiro forte, tá? Então faça num ambiente ventilado. Quem tiver problema alérgico, Vou colocar mais um tiquinho de maisena aqui, porque ele tá bem úmido ainda, grudando. Então não é pra grudar na luva, tá? Eu fiquei encantada com essa pele, galera. É muito bom. Então é lógico que, né, treinar nunca é demais. E às vezes dá preguiça de treinar naquela outra pele. Mas essa vai ficar bem legal. Ó, galera, então tá aqui, ó, bem bonitinha. Já tirei a luva, tá vendo? Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro como é que eu fazia até agora. Mas se ficar melhor, eu vou começar a fazer da outra forma. Vou separar aqui metade. Daí a gente bota aqui no meio do... Dá uma amassadinha, e eu uso alguma coisa pesada para deixar ela na espessura que a gente precisa para treinar, tá? Então, aqui ainda tá um pouco grossinho, a gente vai sentindo, olhando aqui ficou pequenininha assim, porque eu fiz bem pouco, tinha ali. Então aqui, ó, nós vamos deixar um dia secando de um dia pro outro. Aí amanhã vocês vão embaixo da torneira, molhem bem isso e aí a gente vai removendo. Se precisar, a gente vai molhando e esfregando aqui, vai saindo aquelas cobrinhas de papel, mas ela fica bem lisinha. Agora, dessa forma aqui, que eu não sei ainda, mas eu vou testar, dentro de um plástico, a gente aperta, eu acredito que seja mais fácil, mas alguém me falou que fica brilhando e eu acho que trabalhar com a pelezinha fosca é melhor, mas aí eu mostro para vocês. Tem que esperar também 24 horas, tá, gente? Então, ficou aqui na texturinha que a gente precisa. E aí, agora é só esperar as 24 horas. Olha, gente, eu tirei já do papel e do plástico. Vejam como ela fica brilhante, a do plástico. Dá para perceber aí? E essa daqui é a do papel manteiga. Então lembre, molha e aí vai esfregando aqui até ela ficar lisinha. Eu prefiro a fosca para trabalhar, mas quem quiser é a brilhante. Ó, gente, então a Mariana vai fazer uns fiozinhos ali com microblading para vocês verem que belezinha que fica isso. Como que a gente limpa com facilidade? Consegue ver o resultado Custa barato, tá? Cada tubinho daquele de silicone Em torno de sete reais Para quem quer fazer mais pele Pode comprar aquela bisnagona Que tem um, um dispositivo que aperta E dá para fazer várias de uma vez só Ou uma bem grandona a melhor coisa é trabalhar com um produto que permita a gente visualizar o resultado, né? Olha, se não é um show, galera. Peso de mão... Dá para ver tudo isso no resultado depois de limpo. É isso aí. Façam e espero que vocês gostem. Beijo!